Thank you. E aí pessoal, meu nome é Gilberto Santos, mais conhecido como Cavalo. Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem, certo? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui um tutorial, né? Não sou o melhor jogador do mundo, mas eu vou mostrar para vocês um tutorial de marcação. Sim, muitos pediram para mim, certo? E eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Vamos lá, eu peguei o Paris Saint-Germain, certo, contra o Manchester, Manchester City, aqui vai começar o jogo, mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, primeiro a câmera, tá, eu utilizo geralmente a câmera dinâmica, cadê, essa aqui personalizada, tá vendo, é, não sei se dá para vocês verem, mas eu acho que não, é, o Zoom 2, e altura 2, por quê? Porque eu sou meio cego. <risos> um pouquinho, um pouquinho. Esse é um pouquinho cego. <risos> um pouquinho cego. Mas esse aqui me atende. tá Sobre configuração de controle, cara. Eu vou mostrar para vocês aqui. tá configuração de controle. Essa é a minha configuração de controle atual. R1, acelerar. É porque para vocês não vai, não vai aparecer aí embaixo. Mas R1, acelerar. L1, alterar cursor. R2, controles especiais, certo? E dali eu acho que já dá pra vocês verem ali, ó. É, L2, proteger, bola, hum, triângulo, passe profundidade, quadrado, chute, hum, bolinha, passe pelo alto, X, passe rasteiro, certo? Agora vamos lá na defesa. Na defesa eu utilizo assim, ó. R1, acelerar. L1, alterar cursor. R2, eu utilizo R2 para Marcar de perto, certo? Que é o autobloque. O L2, jogo de corpo. O triângulo, sair com o goleiro. Quadrado, pedir para pressionar. Hum, bolinha dar o carrinho. E o X a pressão. Pô, cavalo, por que você usa o quadrado pedir para pressionar? E por que você usa o um marcar de perto no R2? Mano, é o seguinte, velho. Quando você tá marcando. <coughs> Quando você tá marcando, certo? É eu, pelo menos eu, eu, minha opinião, tá? Eu não gosto de deixar o o pedir para pressionar no R2, porque porque meu, ainda tem o L2 para apertar, que é o jogo de corpo, certo? Então, eu deixo aqui no R2 o marcar de perto, que assim tá um dedo próximo do outro, tá vendo, Para não ficar tão distante. E quando eu peço para pressionar, é só apertar o quadrado que já tá do lado aqui, ó. Do lado, uh, cadê? Tá do lado aqui, entendeu? Então aí é, eu perco o quadrado, ele pressiona para pressionar, ele vai para cima para pressionar o jogador, certo? Enquanto eu fico marcando a linha de passe do cara que tá com a bola. Certo? Então, pelo menos por enquanto é isso. Vou mostrar aqui as configurações detalhadas que o jogo no semi assistido. Nome de jogador aqui embaixo. Baseado no jogador, nível 2, que é o nível de passe que eu utilizo desde o do início, certo? O jogo de corpo aqui, tipo de desarme, tipo de chute é o básico. O guia de direção eu deixo ligado. Por que você deixa ligado? Para mim, eu consigo visualizar melhor o que o é meu cara tá fazendo, entendeu? Quando eu aperto duas vezes o R1, que no meu caso é pra correr, eu vejo que ele vai dar o pique com a bola lá, entendeu? Então, assim, pra mim, é como eu disse pra vocês, eu sou meio, meio seguida. Mas aí vai de, de gosto, mano. Vai de você querer colocar e de você não querer colocar o guia de direção ligado, tá? Uh, indicador do próximo jogador, pra mim, é bom. Porque eu sei qual o jogador está mais próximo ali. É, geralmente, a maioria de, dos players, né, eles usam o R3. Que é esse, é esse botãozinho aqui, ó. Pra trocar pro mais, mais próximo, certo? E o que eu faço? Eu utilizo o R3 para colocar um pouquinho mais longe. E o, R, o R1. Opa! É o L1. Para mudar o cara, né? Mais próximo ali. Certo? Uh, guia de precisão, eu deixo ligado. Tipo de fim tá fácil. Eu, eu tinha colocado no manual. Testei muito no manual. Eu tava fazendo os dribles no manual. Só que aí então. Acabou ficando efetivo, é não efetivo pra mim. Por quê? Porque no manual, cara, você tem que saber detalhe por detalhe na hora do drible. Então toda hora dava o elástico com o Neymar lá. E eu não tava pedindo elástico, eu tava pedindo o toque duplo. Entendeu? Então eu deixei no fácil aqui e é isso. por enquanto é isso. Então eu mostrei pra vocês a câmera que eu utilizo, os controles que eu utilizo. Vamos lá. Ó, Começou o jogo. Calma aí, deixa eu tirar essa palhaçada aqui. Ah, cadê? ocultar, beleza, ah, esqueci vamos lá, ó, modo de treino defesa certo, nível de partida super astro jogadores 11, a IA tá com 11 faltas de desligadas, vou ligar, né vou ligar porque eu vou dar no meio, sem dó e sem piedade uh, reposição de bola para ambos os lados uh, vou jogar com Paris e contra o Manchester, vamos lá eu acho que é só vamos, ó, tá vendo ó já tirei da bola. Mandei ali, ó. Gan! Isso é porque eu tô na defesa, tá? Ah, cavalo. Mas você tá atacando. Vou colocar lá na defesa. Vou deixar os caras chegar lá na defesa. Pra mostrar pra vocês. Ó. Tem um controlinho aí pra facilitar, tá? Me lasquei. <risos> Me lasquei. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Devolve a bola. Vai todo mundo pra cá. Ó. O outro pressiona, tá vendo? E eu vou marcando a linha de passe. Roubei? Já era. Vamos lá, devolver a bola. Pra devolver, não é pra atacar não, baitola Ó, opa Devolver a bola Eita masqueira. Chutão pra frente Pronto Deixa eu devolver a bola, pronto Ó, tá vendo? Evitando o máximo possível de mexer os quatro de trás, tá? Deixa eu dar chutão lá. Devolvendo bola. Foi, tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. Ó, uma coisa importante aqui pra vocês, ó. Quando ele tiver, o cara estiver na lateral, não vai pra cima do cara. Tenta... Acompanhar ele na, no lado dele Aqui, ó Vamos lá, bola pra frente Pronto Pronto Ó, mandou a bola Essa aí é a, minha a máquina que tá fazendo A inteligência artificial, tá vendo? que Ele já voltou, ó Tô marcando de perto aqui, ó Tem o um momento certo de você apertar o, o quadrado No meu caso é o pressionar, tá? Bola pra frente Vamos lá, Vamos marcar aqui Aqui Olha lá, mandou um balão lá ó. Em vez de eu ir direto em cima do cara Não, eu tento marcar de perto Chegar próximo dele só pra marcar Entendeu? Vamos lá devolver a bola Pronto Ó oh. Tá vendo? Não vou pra cima do cara Devolve bola Opa Devolve bola Ó oh. E aqui eu já posso sair até no contra-ataque, tá vendo? Tá Devolve bola Vamos lá pra trás Vai começar aqui, ó, tá vendo? É só marcar R2, no meu caso, né? Que é marcar de perto Olha, Ele pode jogar a bola aqui embaixo Aqui, Eu já tô ligeiro Tá vendo? Aí, ó, sabia Já era Já era Cadê? Próximo Ó Vem com de trás Danilo Pereira De trás de novo, marcando Marcando a linha de passe Continua marcando Sai daqui, viado Ah, bu... sai daqui! Já era! <risos> Ai, pra lá, baitola! Ó! Ó! Ó! Marcando linha de passe. Voltou. Virou o jogador. Quadradão. Tchau, vai pra PQP. Vocês estão vendo? Não dá o bot. Sempre dá, tenta dar o bote com, com essa parte aqui onde o cara corre. Mas nem sempre vai dar certo, tá? Às vezes ele faz uma falta ou não. Isso aí é do próprio jogo mesmo, tá? Ó, subiram a barrinha, subiu a barrinha. Eita, doraruna. Aqui, aqui é perigoso, né? Aí quem joga online sabe. Aí, ó. Ainda bem que esse round é ruim. Vai, vamos devolver a bola lá pros caras. Pronto. Devolve. Vai para lá. Pronto. Vamos baixar o time, vamos ver se eles, eles aumentam... Coloca no vermelhinho ali. Ixa, a máquina se bugando sozinha, viado. <risos> Ô glória! <risos> Cadê? Ó. Manda um ali pra frente, tá vendo? Vai marcar. Você viu que eu, eu puxei o. o qual é o nome dele? O lateral ali, ó. Continuo marcando. Puxei. Sai daqui, vai Rasga com todo o coração pra frente. Devolvi a bola. aqui já era para ter saído bem mais né Ó, marquei certo aqui eu já, sempre já procuro no meio dependendo do cara como ele ataca tá ligado do meu adversário no caso vou cavalo mas eu quero uma uma marcação um pouco mais agressiva. Mano, é o seguinte Se você quer marcar mais agressivamente Você consegue, certo? Mas do seguinte modo, tá vendo? Ó Como que você vai fazer isso aí, velho? Tomar a bola assim, desse jeito Mano, não sei se vocês estão vendo aí no controle né? Mas eu aperto o... Pra mim, tá? Pra mim é o, R, o R1 O R1 e o R2 Tá? Por quê? Porque... Você vai direto em cima do cara. Ó. Vamos ver. Vou tentar marcar aqui pra vocês verem. Vamos lá. Ó. Os dois juntos, tá vendo? Mas aí é pegou você fazer a falta também. Olha aí, ó. Continua. Tá vendo que. Deu uma recuada a mais Começou a tocar a bola Aí, roubei Mas isso aqui é bom fazer quando você estiver No corpo a corpo com o cara, tá ligado? Ó. Porque aí ele vai em cima direto, mano Vai em cima direto Você vai apertar os dois Isso é quando você estiver sem a bola, tá? Deixa eu devolver a bola pros caras Aí, ó, ataca a bola Aqui, ó você viu que eu tentei marcar sem ir na frente, sem ir no, no cara? Por quê? Porque ali ele só, só ia ter um lance, que é o lance do cruzamento. tá? Vamos lá. Vocês ah, aumentar a barrinha. Hum, boa. Vamos lá, vamos esperar eles vir atacar. Vou jogar aqui um cara aqui no meio. para defender o meio ali, que é o Danilo. Deixa ele pegar a bola e tentar marcar. Tá vendo? Não vai pra cima do cara, mano. Porque o cara ele pode puxar num drible. Entendeu? Procura não ir pra cima do cara. Só tenta marcar de perto ali nele. Entendeu? Enquanto sua zaga tá se repos... reposicionando. Beleza? Falta. Estendeste a roupa do varal. Vocês conseguiram captar mais ou menos? Espero que sim, cara. Ah, devolve a bola pra eles. Pronto. Devolvi a bola. Vamos lá. Vamos esperar eles atacarem novamente. Olha, já estou marcando embaixo. aí eu passou É isso aí Boa Ai ai E precisa tanto tempo Assim passou Você viu que eu ia marcar errado ali, eu já puxei o outro Porque eu vi que ele abre espaço Ó. Vou conseguir pra esquerda Continua Era o chutão, é né? Quadradão, mas tudo bem. Continua, continua. Vai-te embora, viado. Olha, empapé sozinho. E ele vai embora. E ele vai embora. Ele entra na área. Ele entra na área. Fiz que vai chutar. Dá um super chute fenomenal. Yahoo! Errou! Errou! Cadê? Eu aí? Vai, vai, vai. Opa. Linha de passe. Continua. Boa rasga pra... não quer dizer eu trego verate. Alguém precisa marcar boa. E burguei. De qualquer mano, Vocês entenderam? Eu espero que Vocês consigam entender aí Lembrando, tá pessoal Eu não sou nenhum tipo de pro proplay Não sou nada, velho Eu apenas estou fazendo um tutorial pra ajudar alguns Que tem dificuldade aí Em estar tá marcando, certo? Não precisa chegar. Pronto, ó. Cheguei, só marquei aqui, ó. Aí ele passou. Meu quadrado de x. Bum. Vai te embora, vai tu. Fechou? É isso aí, mano. Foi isso que me ajudou muito, muito mesmo, tá? Foi isso que me ajudou muito a, a conseguir chegar na primeira divisão. Espero ter ajudado todos vocês. Certo? Opa, missãozinha. Me dê, papai. Me dê! Certo? Como eu disse, eu não sou o melhor play do mundo, eu tento aprender. Todo dia estamos em fase de aprendimento. A cada jogo. Opa! Um contrato, que isso? Que isso, Brody? Um contrato. Ah tá. Ixi, marido. Peg, peg, peg, peg, peg. Papap, papapy. Todo dia a gente tá em fase de aprendimento. Aprendizagem no jogo Cada jogo é um jogo diferente Certo? E é assim que eu faço para marcar Então, mano Espero que eu tenha ajudado todos vocês Certo? Vou mostrar aqui Cadê? Ah... E a princesa tanto tempo Esse é o meu time aqui da conta secundária, tá? Pra vocês verem, ó Esse é o time da conta secundária Aonde a gente conseguiu chegar aqui Cadê? Liga Liga das Campeões, onde a gente conseguiu chegar aqui na Primeira Divisão, certo? E na conta principal alterar e na conta principal também, mano. Já é a segunda ou é a terceira vez que a gente chega ali na na na Primeira Divisão e eu jogo assim, cara entendeu? Pô, cavalo, eu vejo você chegando direto. Faz um vídeo. Bom, esse é o vídeo que eu posso. Que eu tento. Passar um pouco do que eu sei. O que eu aprendi. Mas quem sabe aí. Eu jogo desde a versão 0.9. Deu uma parada. Voltei. E quando eu voltei, eu tava uma Tava uma caca, irmão. Tava difícil pra caralho. <risos> Mas depois a gente foi né, aprumando. Foi melhorando. E agora. Tô jogando razoavelmente, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uhum. E a princesa, tanto tempo, sim. Olha, não tinha entrado no jogo ainda, tá? Deixa eu pegar minhas moedinhas. Hum. cara cadê? Partida. Hum, Futebol é, Tô com... 53% de vitória, a maioria parte, derrota, né? Eu fiquei meio triste aí por causa dos galho mas tudo bem. Só tem esse jogo. E esse é o meu time na conta principal. Então, a conta secundária, eu não coloquei um real, mano. Não coloquei nada. Nada. Nada. Nada. Certo? E aqui, né, conta onde a gente faz conteúdo. Eu só tenho a agradecer a vocês. Não esquece, deixa o like, se inscreve. Certo? E aí? Curtiu, mano? Se curtiu, escreve aí para nós aí, pô, embaixo aí que eu vou responder a todos, beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Fui, vavar! Fui, valeu! I just I just want to leave my way.